Você sabe a diferença entre sódio e sal? O sódio é um mineral que está presente naturalmente nos alimentos. Ele é utilizado na indústria para conservar e dar sabor aos alimentos. Ele desempenha diversas funções no nosso organismo. Uma delas é em relação ao equilíbrio hídrico. Quando os rins não estão funcionando adequadamente, esse controle acaba ficando prejudicado. Então tem aumento da pressão, tem edema e também aumento da sede. E o sal? O sal é um ingrediente rico em sódio é utilizado para o preparo das refeições? Existem vários tipos de sal, como o sal refinado que é o mais comum, o sal marinho, o sal rosa do Himalaia, flor de sal, só que todos eles têm bastante sódio na composição. Como você pode fazer para reduzir o consumo de sódio? Evitar enlatados, conservas, temperos prontos, shoyu queijos embutidos, cuidar com os industrializados como extrato de tomate, maionese. É importante que a gente tenha o hábito de verificar os rótulos dos alimentos. Então, se tiver menos de 140 miligramas, ok para estar tá consumindo. Agora, se tiver mais, daí já, já liga o alerta para a gente tomar um certo cuidado. Outra dica é você não levar o saleiro à mesa. Então, você pode temperar a salada utilizando vinagre, azeite de oliva, um limão. Outra dica é você utilizar os temperos naturais, com então salsinha, cebolinha, manjericão, orégano. Outras duas dicas que vocês podem fazer em casa são o sal de ervas, como é que ele é feito duas colheres de sopa de cada um desses ingredientes. Então, é o sal, o orégano, a salsinha, manjericão e alecrim. Vai bater tudo no liquidificador, guardar num pote e vai utilizar para temperar a comida. Outro seria o caldo de legumes caseiro. Como que é feito? Uma panela com água você vai colocar a cebola, o alho, o alho-poró, o orégano, o cheiro-verde, uma cenoura, vai deixar cozinhando até reduzir bastante aquela água e depois vai coar e colocar em forminha de gelo, levar para o congelador e depois utilizar, que uma alimentação com pouco sódio ela pode sim ser bastante saborosa.